Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos e a gente está no nosso projeto Rumo a um milhão de inscritos no YouTube, galera. Então ajuda, não esquece de dar like nesse vídeo, manda no grupo do WhatsApp, chama, chama tua mãe, chama periquito, papagaio e ajuda a gente a crescer no YouTube, tá? A gente tá postando vídeos diários aqui e sempre o vídeo tá relacionado a uma pergunta que um aluno deixa aqui embaixo. Então pra você participar, o que é que você tem que fazer? Deixa o seu nome, tem que deixar, galera o seu nome, a sua cidade e faça uma pergunta, uma pergunta que não seja muito geral. Exemplo é qual a função do sistema digestório, não isso aqui são vídeos curtos, tá? Faça uma pergunta mais específica, mas também pergunta que tenha relação, que seja importante para você, para sua prova, para o seu dia a dia, tá? Não é uma pergunta qualquer, Kennedy, é quantos anos você tem, não isso não é uma pergunta, tá? Então faça outra coisa. Sempre que vai estar tá pegando esse vídeo e também relacionando com uma questão no canal que eu tenho no Telegram, que eu vou deixar um link aqui embaixo, Telegram, quem quiser participar. Lá a gente está postando diariamente também. E não esquece também de ir lá no Instagram, galera, e seguir o Bill Explica. Então bora para a pergunta da Luna. Olha que pergunta legal. A gente está escolhendo as melhores perguntas, tá? É a Ana de Foz do Iguaçu, no Paraná. Então, beijão para você, Ana de Foz do Iguaçu. Fala assim, Ana Camila. Tio QQ, como acontece o branqueamento dos corais? É um tópico que já caiu até no Enem, tá galera? Não precisa obrigatoriamente é, mandar tópicos do Enem, é, pode mandar o que você quiser, aí eu vou escolher os melhores. Galera, primeiro, você tem que entender como é que funciona a, a relação ecológica entre alga e os corais. Lembrando, coral é um animal, ele é um quinidário... Tá o auxilenterado lá do reino animal ele é o quinidário, só que vive junto com ele numa relação ecológica chamada de mutualismo para quem não sabe mutualismo é uma relação ecológica que é benéfica para os dois mas é uma relação obrigatória uma relação mutualística que o coral faz com algas chamada de zooxantelas zooxantelas. E o que dá coloração pro coral, já vi em prova, o que dá cloração pro coral é a pigmentação da pele dele, ele fica branco porque ele fica velho? Não, galera. São as algas. Então essas algas zooxantelas, elas que dão essa cloração pro coral. Só para ter uma noção, o que que eles trocam? O coral dá abrigo pra alga, e a alga faz fotossíntese, e o produto dessa fotossíntese, 60% da alimentação do coral, ele vai pegando um pouquinho da alga. É por isso que corais, eles têm que também, você vai encontrar em águas que são cristalinas, que tem uma quantidade boa de oxigênio, uma temperatura em torno de 25 graus. Então, não obrigatoriamente, mas é geralmente onde você encontra coral, onde a alga ela possa fazer fotossíntese, não é o coral, mas sim a alga, tá? Outra coisa, como é que acontece o branqueamento? O branqueamento é quando a alga morre. A alga morreu, o coral perdeu a pigmentação dele, ficou branco, só ficou a estrutura calcária e também o coral ele acaba morrendo, porque é uma relação mútua. O que pode ocasionar esse branqueamento de coral? Pode ser mudança da temperatura, um aquecimento global, ou a água está aquecendo, é, um, o, o ambiente naquele local ficou muito ácido, ou seja, mudança de pH, que mais? Uma bactéria já vem em prova, uma bactéria que ataca a alga dos corais na região, então tudo isso pode levar à morte das algas, morrendo as algas, o coral também morre, fica só a estrutura calcária dele, e ele acaba ficando branco. Lembrando, galera... Que o coral ele é muito importante para muitas espécies, porque muitas espécies convivem junto com corais, principalmente peixes, né? Porque elas fazem a camuflagem, então o coral é muito importante. Se o coral ele fica branco, a espécie ela fica desprotegida e ela sai desse local. Tá? Espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like, eu aguardo você amanhã no nosso próximo vídeo. Beijão pra você!